Guilty Gear Strike E aí pessoal, hoje estou estreando o jogo Guilty Gear Strike e vou peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, deixem seu comentário que é muito importante, se inscrevam e bora pro vídeo no Pix da Game que está na descrição e seja membro também do canal, yes! Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts. Heaven or hell. Don't tell Shiranzo. We will see you. Versus, Sol, Duel One. Let's rock! she rock! Que vai te matar, Pessoal. Esse jogo aqui, ó. Você joga contra a máquina pra ele poder ver seu nível. Pra você depois jogar online. Derrite aí, não calma lá. Segura aí, minha porrada! Slash na cara. Pessoal, esse de... esse personagem... Puxa vida, cara. Deixa eu bater um pouquinho. Buster! Não é um personagem de agarrão, mas... O golpe dele é igual do Coro Diamond. Na porrada. Basta! Ação! Basta! Ação! online Yes Here comes Daredevil, Daredevil. A luta online é, demorou só um pouquinho, gente, pela estreia, mas vale a pena jogar. Vamos ver como que é essa luta. Woo! Dual One Let's Ah, aí meu golpe! Para lá, olha, gente, eu tenho mais recursos para sair de bonecos que zoneiam. Puxa vida, não pode agora. Você vai ver não contavam com minhas lei. Eu passo na sua magia. Eita, o uh, risco aí, meu. Eu preciso. Ah, cara. Ah, não. Agora você vai ver. Virar esse jogo, gente. Para com isso, basta! Fica só um pouquinho, agora eu preciso. Meu, tá complicado aqui, calma. Para com isso Eu consegui agarrar a gente com a mão Jogando ele ah. Toma. Eita Agora você vai ver Conceito de estratégia. Segura aí, Meu especial. Porrada! Meu é muito rápido mas assim, a diferença é que o, esse meu personagem eu não consigo andar com ele. Como os outros andam na tela. Dá pra lutar. Agora vai tomar o buster, vai todo! Meu muito louco! Vale a pena pessoal comprar esse jogo. Yeah, Vamos continuar aqui no online Mankind New Though Duo One Let's R Pessoal, essa barra azul aqui, ó, serve pra duas coisas: eu posso interromper o golpe e encher meu especial lá embaixo. Eita! Vai, ó, eu tenho esse golpe também que eu posso me jogar no chão que acerta ele lá do outro lado. Matar bom porrada o dano é demais. E o importante é ganhar. <risos> Let's, rock. Let's rock! E a música do do meu personagem é muito da hora. Ah, vai ficar pelando com a sua magia? Não tenho medo não Toma, minha porrada Gente, meu braço, olha Vai na metade da tela Toma Ai Ah <risos> Vale a pena treinar mais um pouco. Eu ah. não tinha vida, calma lá. Ah meu. Consegui acertar meu golpe. Dual three. Let's roll. Segura aí minha mão agora, Ah. Vai. Ei. It was at this moment that he uh. he fucked up. Vai que você tá morrendo. Pessoal, a, a defesa desses personagens tem três. Uma que você pode defender o normal, né, Indo defendendo para trás. O outro você tem a defesa segurando dois botões e também tem a defesa que parece o Perry. Mas é muito bom esse jogo, vale a pena. A cara chega com isso. Tô louvada. que vai, gente. Vai, gente. Basta! Vai, segura é. essa. <laughs> ah, yeah. Que coisa basta agora ah doula vamos ver o medo não correr meu personagem é uma mistura de Zangief com Daimon. nasceu ele <risos> Muito louco Muito bom jogo, gente Vale a pena é, Comprar E a gente jogar aí, pessoal E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas Comente o que vocês acharam Desse jogo é, O que vocês acharam também Até porque eu preciso melhorar né? É, eu preciso treinar bastante com ele Então pessoal, espero vocês é, Na online aí Pra gente jogar Então é isso aí Tchau